Para preservar o planeta, precisamos mudar os nossos hábitos. Talvez você ainda não tenha pensado nisso, mas utilizar o cartucho de toner até o final evita o desperdício, economiza custos e ajuda na preservação do meio ambiente. Conheça agora 4 passos que ajudam a conservar o toner e melhoram seu desempenho, contribuindo também para a preservação do planeta. Manuseie o cartucho de tôner com cuidado para evitar quedas e movimentos bruscos. Não remova a etiqueta de identificação do cartucho. Não coloque na posição vertical ou inclinada, isso evita vazamentos ou falhas. Agite o cartucho horizontalmente antes de instalar na impressora. Caso ocorra problemas na impressão, agite novamente. Se o problema persistir, substitua o cartucho. Para que resíduos químicos não sejam descartados em locais prejudiciais ao meio ambiente, a Simpress disponibiliza um jeito fácil de devolver os cartuchos vazios. Acesse o portal Service Desk e preencha o formulário para solicitar a coleta ou troca. Lembre-se que cartuchos de toner novos ou com defeito não devem ser devolvidos junto com os vazios. Agora que você aprendeu pequenas atitudes conscientes, Coloque-as em prática e ajude nosso planeta a ser mais sustentável. Assim você evita o desperdício, aproveita ao máximo seus recursos, economiza custos e, principalmente, minimiza o impacto ambiental. Além de líder em serviços e tecnologia, a Simpress também é líder em preservação, porque trabalha a favor da qualidade de vida e com respeito ao meio ambiente. Simpress... Abra novas fronteiras para o seu negócio.